Here it comes. Boom Toronto Raptors derrotou o Golden State Warriors 118 a 109 no jogo 1 das finais de 2019 da NBA e essa vitória no jogo 1 tem uma importância talvez muito maior do que vocês pensam. Das 72 finais disputadas até hoje desde a temporada 46-47, quando a NBA ainda se chamava BAA, até as finais da temporada passada 2018, em 51 delas, ou seja em 71% das vezes, o time que ganhou o primeiro jogo foi campeão. Nas outras 21 finais, o time que perdeu o primeiro jogo é o que foi o campeão, conseguiu vencer 4 dos 6 jogos seguintes, e isso representa apenas 29% dos casos. Então, Toronto está com 71% e Golden State Warriors está com 29%. É claro que conhecendo o time do Golden State Warriors, a gente sabe que esse time ele não se encaixa em estatísticas tão simplórias quanto essa que eu acabei de falar, mas pelo menos acho que vale para o time de Golden State para ligar o sinal de alerta bom em paralelo a isso nesse sábado tem a final da Champions League de futebol entre Liverpool e Tottenham. Eu tô publicando esse vídeo no domingo de manhã, então vocês já devem saber quem é o campeão. Eu, no caso, estou gravando na sexta-feira, então ainda não sei quem é campeão. E a final da Champions League, ela é decidida em jogo único. E foi com a Champions League em mente que eu pensei, e se as finais da NBA fossem decididas em jogo único? Se o primeiro jogo de cada série de finais até hoje fosse o jogo único que decidisse quem ia ser o campeão da NBA daquela temporada? Quem seriam os novos campeões... Nesses 29% dos casos, 21 ocorrências que eu falei que o time que ganhou o primeiro jogo não foi o campeão, Boston Celtics continuaria liderando a tabela de títulos da NBA, que nem eles lideram nesse momento? Teria algum campeão inédito? Então, lá fui eu pesquisar todos os jogos 1 um de finais da NBA, que no cenário de jogo único, seria o jogo que decidiria o campeão da NBA de cada temporada. Primeiro, eu vou mostrar os anos em que os campeões seriam os mesmos. Há 51 temporadas em que o campeão, de fato, venceu o primeiro jogo. Os 71% dos casos, que nem eu falei. Vocês estão vendo na tela, não vou falar final por final, porque demoraria muito, mas se quiserem, pausem o vídeo e vejam com calma. Excluindo essas 51 temporadas de mesmo campeão, sobram 21 temporadas, onde o campeão passa a ser o time que venceu o primeiro jogo da série, nesse cenário de jogo único, obviamente. Começando na temporada 47-48, o campeão original foi o Baltimore Bullets, hoje uma franquia extinta. Porém, quem venceu o primeiro jogo das finais foi o Philadelphia Warriors, hoje Golden State Warriors. Mesmo tendo perdido a série por 4 a 2, no meu cenário, os Warriors seriam os campeões de 1948, na verdade bicampeões porque eles venceram a temporada anterior, 46-47. Vamos para o trepeat dos Lakers entre 52 e 54, com finais de jogo único, eles perderiam o título do meio do trepeat de 53 para o New York jogando em casa na vida real, eles venceram os quatro jogos seguintes e fecharam por 4x1. Seria o primeiro título de Nova York na NBA, 17 anos antes do título que eles realmente conquistaram. E em 1957, o ano de estreia de Bill Russell, os Celtics foram campeões pela primeira vez, mas no cenário do jogo único, esse título iria para o St. Louis Hawks, hoje Atlanta Hawks, que venceu o jogo 1 em Boston por 125 a 123. Curiosamente, no jogo 7 da série que deu o título aos Celtics, o placar foi exatamente os mesmos 125 a 123. Em 66, o o último da série de oito títulos seguidos do Celtics passaria para os Lakers. A série acabou 4 a 3 para o Boston, mas foram os Lakers que venceram o jogo 1 em Boston. A invencibilidade do Celtics contra os Lakers em finais que na vida real durou até 1985, acabaria 19 anos antes. Em 69, ano de despedida de Bill Russell, mais um título do Boston que passaria para os Lakers. A série acabou 4x3 para Boston, com eles vencendo o jogo 7 em Los Angeles, porém quem venceu o jogo 1 foram os Lakers, também em Los Angeles. Nas finais de 72 e 73, haveria uma inversão, e isso vai acontecer mais algumas vezes até o fim do vídeo. Em 72, os Lakers ganharam dos Knicks por 4x1, mas perderam o primeiro jogo. Já em 73, o inverso. Os Knicks que ganharam dos Lakers por 4x1 após perderem o primeiro jogo. Então, na contagem final de títulos, nada muda. Quem perderia seu único título é o Portland Blazers campeão em 77. Eles perderam os dois primeiros jogos para os Sixers para depois vencerem os quatro seguintes e se tornarem campeões. No jogo único teria dado 76ers. Agora, mais uma inversão. Washington Bullets foi campeão em 78 em cima do Supersonics. O Supersonics foi campeão em 79 em cima dos Bullets. No novo cenário, agora Seattle seria o campeão de 78 ao vencer o primeiro jogo em casa, e o Washington seria o campeão de 79 ao vencer o jogo 1 também em casa. Eles invertem de títulos, mas mais uma vez, na contagem não muda nada. Vamos para a terceira inversão. Em 84, os Celtics derrotaram os Lakers por 4x3, mas os Lakers venceram o jogo 1. Em 85, o contrário, os Lakers derrotaram os Celtics por 4x2, mas os Celtics que venceram o jogo 1 fora de casa por incríveis 148 a 114 seria um blowout no jogo único. Em 88, os Lakers derrotaram os emergentes Bad Boys do Detroit Pistons por 4 a 3, mas foi Detroit que venceu o jogo 1 em Los Angeles. Considerando que os Pistons também foram campeões em 89 e 90, isso configuraria um inédito trip peat para os Pistons em finais de jogo único. Pula para 1991, quando o primeiro dos seis títulos do Chicago Bulls seria revertido, foram os Lakers de Magic Johnson que venceram o jogo 1 das finais em Chicago, porém na vida real, Chicago venceu os quatro jogos seguintes e fechou as finais por 4 a 1. O segundo título revertido dos Bulls seria o de 98. O mando das finais era do Utah Jazz e eles venceram o jogo 1 em casa por 88 a 85, seria o título inédito que falta até hoje para a franquia do Utah Jazz. Nas finais de 2001, Allen Iverson só não fez chover na vitória dos Sixers em cima dos Lakers em Los Angeles. Ele marcou 48 pontos e caminhou por cima de Tyron Lue. Porém, os Lakers venceram os quatro jogos seguintes, como seria mais uma vez um tripit interrompido, assim como da década de 50 os Lakers ficariam sem 3 na sua história. Vamos para a quarta e última inversão, mas essa com 5 anos de intervalo. Em 2006, Dallas venceu os dois primeiros jogos das finais, mas viu Miami vencer os quatro jogos seguintes e se tornar campeão. Em 2011, foi Miami que venceu o primeiro, mas foram os Mavericks que fecharam por 4x2. Mas é uma inversão que não afeta a contagem de títulos. Ainda a Miami Heat, em 2012 e em 2013, eles perderiam seus dois títulos. Em 2012, para o OKC, do trio Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook, na vida real foi 4x1 para o Miami Heat, e em 2013 para o San Antonio Spurs, e o arremesso de Ray Allen no jogo 6, um dos mais espetaculares da história da NBA, deixaria de existir também no cenário de jogo único. Por fim, em 2016, os Warriors não entregariam uma liderança de 3x1 perante os Cavaliers, como venceram o jogo 1, eles atualmente seriam tetracampeões da NBA de 2015 a 2018. E nesse ano, 2019, os Raptors seriam os campeões, porque eles venceram o jogo 1, que seria o jogo único, por 118 a 109, entrando pela primeira vez no ranking de franquias campeãs da NBA. E agora, o que todos querem saber... Como ficaria o ranking de títulos da NBA? O novo líder seria o Los Angeles Lakers. Dos 16 títulos, eles mantêm 11 títulos, perdem 5, mas ganham mais 5, continuando com 16 no ranking. Boston cairia para o segundo lugar. Dos 17 títulos, eles mantêm 13 e perdem 4, porém ganham apenas mais 1, ficando com 14. Terceiro lugar no ranking ficaria com os Warriors. Além de manter os 6 que eles já têm, ganhariam mais 2, totalizando 8. O San Antonio Spurs mantém os seus 5 títulos e acrescenta mais 1, ficando com 6. Philadelphia, além dos três que ele manteria, soma o de 77 que era do Blazers e o de 2001 dos Lakers, fica com 5 Chicago tinha 6 e perde 2, fica com 4 assim como Detroit, que tinha 3 e ganha mais um, também fica com 4 os demais, New York Knicks 3 Atlanta Hawks, Houston Rockets e Seattle Supersonics junto com Oklahoma City Thunder 2, Dallas Mavericks, Miami Heat, Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Washington Wizards e, esse ano, Toronto Raptors com um título. Então, se tivesse jogo único nas finais da NBA, 21 temporadas teriam seu campeão diferente e o novo maior campeão da história da NBA seria o Los Angeles Lakers. Mas torcedores dos Lakers não levem isso como um elogio. Se o Boston Celtics é o líder do ranking de verdade, é porque eles souberam reverter de dessas situações quando eles estavam atrás em uma série. Enfim, mais um vídeo hipotético, um vídeo de warif, um vídeo de e -se. Se vocês tiverem mais sugestões para estes cenários hipotéticos de NBA, digam aí nos comentários. Hoje, domingo, tem um jogo 2 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. Esse jogo vale sim. No meu cenário de jogo único não valeria, mas na realidade ele vale sim. Assistam um o jogo. Muito obrigado, então, a quem está acompanhando aqui o Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo vídeo. Até lá.